Empresa Quinta del Arte, localizada aqui no Alto da Boa Vista, um lugar lindíssimo. A mansão Firenze está localizada num terreno de 5 mil metros quadrados, no Alto da Boa Vista. Foi construída no início do século 20 em 1913, num convívio diário com o cheiro emanado pelo verde das plantas e a beleza do local. Após anos de abandono, a mansão foi completamente restaurada pela empresa Quinta del Arte, especializada em esculturas, chafarizes e vasos. E agora, depois de dois anos, de reforma, nós estamos inaugurando a Quinta Gelástica, é um espaço maravilhoso aqui é no Alto da Boa Vista, um lugar O showroom da marca, batizada de Mansão Firenze. Junto com o um espaço dedicado à arte, cultura e fotografia. Vale a pena você conferir.